Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos reunidos nesta noite para celebrarmos a solenidade de Pentecostes, ou seja, a efusão do Espírito Santo. Creio que para esse dia é importante ressaltarmos aquilo que o Espírito Santo produz em nós. Somente recordando, o nosso Pentecostes aconteceu no dia do nosso batismo e da nossa crisma. Portanto, possuímos em nós a força do Espírito Santo. Alguns cristãos ignoram essa potência divina na sua vida. Por isso, é de extrema importância recordarmos a respeito da ação do Espírito Santo em nossa vida. E Ele age na nossa vida de quatro maneiras. Primeiro, nos convence do pecado É através do Espírito Santo que a gente toma consciência de nossos pecados E da necessidade de ser salvo O Espírito Santo convida o arrependimento dos pecados E aponta para Jesus como o único que pode nos salvar Eu não sei se vocês já fizeram essa experiência Às vezes você está lá fazendo serviço doméstico ou às vezes você está lá no teu ambiente de trabalho, de repente vem na tua cabeça uma cena que você nem lembrava mais daquilo que você fez lá atrás, quando criança, quando jovem, alguns anos atrás e nem recordava mais. E ali você vai tomando consciência que aquilo que você fez estava errado e é pecado. E aí você sente no coração aquele desejo de confessar. Eu não posso permanecer com esse pecado na minha vida. Eu não posso continuar com esse erro aqui na minha vida. Mesmo que seja de há muito tempo atrás. O que, que aconteceu aqui? O Espírito Santo agiu na tua vida. Te mostrou justamente algo que estava lá escondido, oculto. e Que você nem percebia, mas estava lá presente na tua vida. Te prejudicando de uma maneira espiritual. O Espírito Santo nos dá clareza dos nossos pecados. Por isso que quando a gente for confessar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é rezar o Espírito Santo, pedir a luz do Espírito Santo, que Ele nos ajude a, a enxergar as falhas presentes em nossa vida. Que Ele nos ajude a entender que algumas situações da nossa vida... São pecados, porque esta é a tarefa dele, nos convencer a respeito do pecado. Segunda maneira de como o Espírito Santo ele age em nossa vida, ele nos garante a salvação. O Espírito Santo entra em nosso coração e nos dá a segurança da salvação através da fé. Ele traz para Jesus a nossa vida. E nos dá o conforto de saber que nossos pecados foram perdoados. Sabe aquele desejo que de vez em quando brota na nossa vida de rezar, de ir na igreja, de aprofundar o nosso conhecimento a respeito das coisas de Deus? É tudo obra do Espírito Santo. E por que, que a gente reza? Por que, que a gente vai na igreja? Por que, que a gente quer aprofundar os nossos conhecimentos a respeito de Deus? para crescer em santidade. E quem é que nos coloca no caminho de santidade? O Espírito Santo. Então, por isso que o Espírito Santo nos garante a salvação. Terceira maneira do Espírito Santo agir em nós. Nos recorda os ensinamentos de Jesus. Jesus enviou o Espírito Santo justamente com esta finalidade, para nos Fazer, lembrar de tudo aquilo que o próprio Cristo já havia dito, que o próprio Cristo já havia ensinado. Então, é através do Espírito Santo que a gente consegue entender as coisas espirituais e aplicar a verdade da Bíblia na nossa vida. O Espírito Santo revela a verdade de Deus. Às vezes a gente pensa assim, nossa, como eu queria tanta sabedoria no momento de conflito, no momento de decisão, como eu queria ter palavras sábias, como eu queria que viesse na ponta da língua os ensinamentos de Jesus. Não acontece porque a gente não pede o Espírito Santo, porque se na hora que a gente está ali, no bate-boca com alguma pessoa, e a gente quer conduzir aquela conversa para o bem, uma coisa construtiva, e quer ter palavras sábias, melhor coisa que a gente tem que fazer, seja antes, ou seja na hora do diálogo, é pedir o Espírito Santo que nos ajude a recordar que Jesus ensinou sobre aquela situação. E pode ter a certeza, se assim nós o fizermos, nós teremos a resposta para isso. E a quarta maneira, como Espírito Santo age em nossa vida, nos faz produzir frutos. Muitas vezes percebemos uma mudança nas nossas atitudes, deixamos de viver o pecado e passamos a viver para as coisas de Deus. É o Espírito Santo que faz isso, que nos tira do nosso comodismo e nos faz caminhar em direção às coisas de Deus. Nos faz sair do mundo do pecado, para irmos em direção à graça. É o Espírito Santo que nos inspira a viver as coisas de Deus. Por isso que o Espírito Santo produz em nós frutos. Hoje pela manhã, eu estava atendendo confissão lá na Capela Santa Cruz, aquela chuva que estava uma beleza, Aí eu pensei, bom, com essa chuva não vai vir ninguém. Porque como é, quem é que vai sair de casa com esse temporal, com essa chuva? Ah, não vai. Então eu vou me organizar aqui, vou fazer outras coisas, né? Vou pôr a minha agenda em ordem, vou preparar algumas coisas. E não fiz nada disso. Por quê? Porque deu mais gente do que outros dias normais. E o que, que isso tem, então aí eu fiquei olhando, falei, mas o que que faz esse povo, o que que fez esse povo sair da casa para vir aqui na igreja confessar num dia de chuva, e era guarda-chuva chegando, guarda-chuva, tarde guarda-chuva. Falei, mas o que que levou esse povo a sair de casa para vir aqui? E a resposta é essa, é o Espírito Santo que nos impulsiona a ir buscar as coisas de Deus. Então, quando você está naquele deserto espiritual, sabe aquele momento que você não sente vontade de rezar? Ou às vezes você reza na marra, com preguiça, só para cumprir obrigação, mas não sente nada. É o momento da gente pedir para o Espírito Santo, porque Ele nos impulsiona para buscar em santidade, na alegria, as coisas de Deus. E ali nós vamos ver, verdadeiros frutos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que possamos, a partir desta solenidade que estamos celebrando, que é a festa do Espírito Santo, assumir o compromisso de rezar todos os dias ao Espírito Santo. Rezar todos os dias. Precisamos muito. Só nestas quatro coisas que eu falei, a gente já percebe o quanto precisamos do Espírito Santo. Enxergar o pecado, fazer o caminho de busca de salvação, recordar os ensinamentos de Jesus para agir com sabedoria, produzir bons frutos e buscar com alegria as coisas de Deus. Olha como a gente precisa do Espírito Santo. Então por isso que a partir de hoje, a gente precisa assumir este compromisso. Todos os dias pedir o Espírito Santo a sua luz, para iluminar a nossa vida... Nosso caminho, nosso coração, para reacender esta chama no nosso coração. E não é suficiente apenas rezar ao Espírito Santo. A gente precisa também ter docilidade à sua inspiração. Para experimentarmos nos desafios da nossa vida, a força de Deus. Esta docilidade. E esta docilidade tem que ser acompanhada... Pela obediência, obediência ao Espírito Santo. que quando a gente reza o Espírito Santo, ele vai nos inspirar, coisa boa. E muitas vezes aquelas coisas boas que o Espírito Santo nos inspira, às vezes está tão longe do nosso querer fazer, né? porque a gente é meio preguiçoso, às vezes a gente fica escolhendo as coisas para fazer, e a gente não quer fazer aquilo que Deus está propondo. Então, se o Espírito Santo propôs, vamos ser obedientes e realmente cumpri-las. Por isso, nesse dia, convido a todos agora, em pé, a rezarmos ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado.